Dentro da anti caixa anti... Errou! caixa -ca... Não. Pédio caixa A caixa tédio E aqui está. A, a caixinha antipédio. Com a minha missão. Eu preciso de ideias do que, é que eu posso fazer em casa. De maneira simples. Pega a vareta. Brincadeira de origami. Brincadeira de elástico. Pula a corda. Acampamento na sala. A gente já fez isso uma vez. Foi muito legal aqui. E que de música viu? esse filme é? Ah, quer é quem sou eu, é legal. Ah, igual aquele vídeo que a gente fez que também. Qual? A gente pega um papelzinho, a gente vem dos olhos e tem que desenhar. Isso aqui pra vocês. Gente, tá cheia! A gente, olha... Gente... Tá gente, tem muito papel, tem mais de 40. Parecido assim, 40. A gente entulhou tudo isso aqui. Tem muito papel aqui embaixo, ó. Uhum.